As pessoas, elas representam uma grande importância do hip-hop ou qualquer movimento de massa cultural. Porque sem o um público, eu como artista de rua, fico solitário. E eu preciso do público para me poder alimentar. E o ser humano, o outro, o próximo, ele é vital nesse sentido, de ver, de entender e se sensibilizar pelo que eu estou fazendo. Ninguém quer ficar debaixo do viaduto. Minha mãe falava que se eu fugisse de casa eu ia morar debaixo do viaduto, saca? E hoje em dia a gente está reunindo o povo debaixo do viaduto e está incomodando.